A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica e familiar no Brasil. O dado é do Instituto Maria da Penha e aponta que, mesmo com os avanços, o cenário da violência contra o gênero feminino ainda é muito preocupante no país. Embora existam várias conquistas, dentre elas a própria Lei Maria da Penha, a efetividade na solução deste problema ainda necessita de alternativas mais eficazes. Para falar sobre o assunto, o Ela com Elas convidou a delegada da mulher, Josenise Andrade. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Ela Com Elas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Um é o prazer nosso. Doutora, primeiramente, eu queria saber um pouquinho da senhora. De onde partiu o interesse pela pela carreira policial? A princípio, eu, eu sou, eu fui advogada durante mais de 20 anos, até assumir o concurso como delegada. Quando eu decidi fazer concurso, comecei querendo fazer todo o concurso que tivesse. Comecei uhum. a... eu Tive um projeto, a gente trabalhou com um projeto que atendia mulheres vítimas de violência, por isso estou lá na Delegacia da Mulher, e esse projeto, colocado dentro da Delegacia, eu comecei a ver o dia a dia e fiz amizade com algumas delegadas. Dentre é, elas, duas que eu fiquei estudando com elas, uma hoje é delegada federal, outra está em outro estado, e nós começamos a estudar juntas e eu me interessei, me identifiquei por essa por essa área. E a senhora já está como delegada há quanto tempo? Pouquíssimo tempo. Eu sou Eu sou como delegada bem novinha, eu tenho só três anos é, atuando como delegada e sempre na delegacia da mulher. Eu Quando eu assumi o movimento de mulheres por esse trabalho como advogada nas delegacias, já pediram que eu fosse para a delegacia da mulher e lá eu estou desde que assumi. Então a senhora já vem de uma história de, na verdade, de luta e de entrosamento, né, com esse tema. Com o movimento tema. de mulheres, é. Eu já atendia mulheres, mesmo depois que o projeto acabou, eu, eu tinha escritório e quando precisavam de uma advogada, algum caso específico, Sim. eu atendia gratuitamente algumas mulheres vítimas de violência. Entendi. Doutora, 12 anos da lei Maria da Penha. Qual a avaliação que a senhora faz eh, ao longo desses anos, da evolução eh, realmente do direito da proteção da mulher? Tem, tem, tem bastante, evoluiu bastante. Eu trabalhei, como eu lhe disse, eu tenho mais de 20 anos antes como advogada, e eu trabalhava com mulheres vítimas de violência sem a lei Maria da Penha, onde as audiências iam para o juizado especial, naquela época chamada de pequenas causas, e muitas vezes o agressor recebia o pagamento de uma cesta básica recebia como, como punição o sim, pagamento sim. de cesta básica. Eles eram punidos pagando cesta básica. E não saíam de casa. Não uhum. tinha medida protetiva. Eles não saíam de casa. Eu lembro bem de uma audiência que eu fui fazer de um divórcio, que o juiz determinou que o homem ficasse dentro de casa enquanto a mulher terminava de pagar a parte dele da casa. Sendo que ele tinha dito que ia matá-la, esquartejá-la e botar um pedaço em cada poste da rua. Isso em audiência? Não, ele tinha dito antes uhum. e na petição que eu tinha feito uhum. do divórcio, Tudo estava claro da eu situação, colocava né? isso. Sim. E o juiz determinou, porque não existia a visão que tem hoje da violência doméstica. Então, eu digo sempre, a Lei Maria da Penha, lógico, ela não resolve todos os problemas. É, nós temos um problema cultural, é, o homem tem que, que, que perceber que mulher não é coisa, não é objeto. Você é minha, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso tem quase todos os boletins de ocorrência que eu faço. Uhum. E é o que? É o sofá, o carro. Eu até digo isso para as minhas colegas, eu fico aqui. E trataram de que, fato como objeto. Como objeto, né? né? É minha, minha. O que é meu é propriedade ser humano não é de ninguém, nem os filhos que a gente tem, a gente chama de nós, mas é do mundo. Imagina um, um marido, uma esposa, quem seja. Mas aí esse posicionamento, por exemplo, do homem, da, da agressividade, a senhora acha que se deve realmente ao machismo ou à patologia? Porque muito se discute isso, né? O que é que leva o homem a agredir, né? É muito cômodo colocar no lugar de doença. Sim, concordo. Plenamente, certo? Inclusive. É muito bom, aí fulano é doente. Né? O estuprador é um doente, o agressor de mulher é um doente. É muito cômodo colocar no lugar da doença. Porque doença. Mas e tem cura? É, tra é tratável? Eu, é, a gente tem que ver. Existe caso de patologia, existem esquizofrênicos que têm uma atitude agressiva em decorrência? Tem. Mas isso não é a maioria dos casos. Né? O que a gente vê, na grande maioria dos casos, é o machismo. É, você não vai botar outro homem na minha casa, com outros termos que se utiliza, você é, então, não vai botar muito outro. Mais, né? Agressiva, é, você não vai botar outro homem na minha casa. Você. É, esse tipo de comentário. Então são comentários machistas. Isso não passa por uma doença. Uhum. Isso passa por uma concepção, por uma, por uma visão que tem que ser mudada. Lógico que a gente não vai. A Lei Maria da Penha tem 12 anos. Essa luta é, é, feminista por, por essa igualdade. Pela, por ver essa igualdade, ela não vai mudar assim de uma hora para outra. Por é uma isso construção, essa, É né? uma construção, por isso essa briga pela música, para que não tenha músicas com, como teve uma agora no carnaval que, que é, incentivava o estupro Sim. de mulheres embriagadas, né? E estava todo mundo e compartilhando. Que a sociedade né, tomou um posicionamento muito interessante, diferente do que a gente via né, é. há muito tempo. Antes achava que era um besteira. Ah, é, é só uma música. Não, não é só uma música, né? A isso, gente viu que realmente a sociedade é, vem entendendo é, qual é o real significado e o impacto que isso pode causar realmente nas relações, né? É, porque você tem que perceber, é, são pequenas coisas, pequenos gestos. A brincadeira machista que tem que ser combatida pelo homem, né? Uhum. O homem tem filha, o homem tem esposa, o homem tem irmão, o homem tem mãe. Então aquela brincadeira machista, ele tem, ela tem que ser combatida também pelo colega. Né? tá Sim. numa roda, ó, oh, não faz isso, não, isso não tem graça, e combatendo, isso é uma construção. Se a senhora pudesse, ainda traçando é, mais ou menos um perfil do agressor, é, esses casos que a senhora vê em sua maioria, é, existe um, uma história por trás, por exemplo, do agressor, é, esse agressor via a mãe ou o pai, a mãe sendo agredida, o pai agredindo. Existe essa, essa relação? Tem, é feita? Tem, um, tem um, um número. A gente não faz... Já foi feito há muito tempo atrás um estudo por uma professora universitária, que agora me fugiu o nome, ela fez um, um estudo dentro da delegacia e foi é, levantado esse, esse índice alto uhum. de, de tanto mulheres... Que tinham um relacionamento abusivo, elas presenciaram isso dentro de casa, com as mães dela, como os homens também. Uhum. Certo? Então, é. é... Para um e para outro, pra né? Um para o outro. homem que acaba se tornando um agressor e a mulher que acaba se tornando uma vítima passiva, né? Da situação. É, isso, isso tem, tem bastante. Sabe? Essa repetição de, de, de comportamento. Em relação ao perfil da vítima, a gente pode dizer que existe um perfil de vítima? Porque muito se fala, ah, é a mulher pobre, é, é a mulher negra, quando a gente sabe que, na verdade, essa situação acontece... Não. É a mulher. Uhum. É a mulher, né? É... Quando a gente sabe, o assédio, dentro de um ônibus, o assédio é feito a mulher. Uhum. Não importa a cor, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é gorda, se ela é magra, o assédio é feito. Até eu disse um, um dia, um dia desse, eu disse que mulher, para não sofrer assédio dentro de ônibus, ela tem que se enrolar num plástico bolha. Verdade. Né? E ainda corre de rasgar lá e é. fazer do mesmo jeito, é. Infelizmente. É. E quanto à questão da violência doméstica, é, a gente tem casos assim que, eu, que eu, pessoas que, que é, têm um, uma vivência... O feminismo que se vê vítima de, de, uma, de uma violência, de violência doméstica, de um homem abusador. Isso uhum. não tem. Eu tenho na delegacia, eu trabalho na, na DEA Norte, que eu pego a área nobre de João Pessoa e também pego moradores de rua, porque também é na área nobre de João Pessoa que estão os moradores Sim, de a rua. Maioria, né? Né? Então eu pego os, os extremos. E eu pego médicas, advogadas, é, pessoas com nível superior, com pós-graduação, com. E que são vítimas de violência doméstica, assim como mulheres muito pobres que não sabem nem o que foram buscar na delegacia. Uhum. Só de alguma forma precisa de ajuda nem é. sabe nem por onde começar, Exato. né? Exato. É, e a senhora acabou tocando no assunto que a gente acaba, quando a gente fala de violência, a gente está abrangendo muita coisa, né? Não é só a violência física, tem a psicológica, tem o um assédio e uhum. tudo mais. É, a senhora acha que já tem mudado a questão da percepção da mulher em relação a essas atitudes? Porque até um tempo atrás uh, é, é normal, era normal, né? digamos assim, que a mulher nem percebesse quando que isso acontece, quando que ela está sendo é, abusada de forma psicológica ou sendo assediada, muitas vezes até no trabalho. Né? Você acha que há uma mudança também é, de conscientização da própria mulher em relação a o papel dela, né? Como é, também ativista pela pela tem, causa. Tem tem uma mudança. Ainda bem que tem uma mudança, né? A mulher tem tem percebido essa violência mais cedo. O que é muito importante, Sim. né? Porque a gente a gente percebe e, e tem estudos nisso que a violência ela tem ela vai evoluindo. Né? ela não começa com agressão física. Uhum. Ela começa com você não vai vestir essa roupa, é, você não vai falar com essa pessoa, me dê a senha do seu celular, me, é, eu tenho que olhar o seu e-mail. Uhum. E aí é Pequenos gestos né? no dia a dia. Né? Não é na, aí passa por uma ameaça, né? aí você não me deu, é, se você não me deu, eu lhe mato. E vai evoluindo até chegar na agressão física e muitas vezes no, no feminicídio. Sem dúvida. Doutora, existe um caso é, muito em evidência nos últimos dias que é de uma advogada que acabou é, sendo morta né, pelo marido e imagens assim... Arrepiantes de, um, de agressão, do período em que ela foi agredida até o momento que, que levou à morte dela. E dentro desse cenário, a, a gente também houve uma, uma discussão muito grande sobre a questão da omissão das pessoas que falaram lá que escutaram, os vizinhos escutaram ela chamando, já haviam relatado, é, depois, na verdade, depois do, do crime, relataram que outras agressões eram conhecidas, mas ninguém fez nada. É, as pessoas ainda estão naquela, naquela lógica que entre briga de marido e mulher não se meta a colher? Também é outra coisa que tem mudado, mas eu acho que essa tem mudado é, com uma velocidade menor, né? Ainda se tem muito, muito, é, muita resistência em denunciar quando uma mulher está sendo agredida. Muitas pessoas dizem, ah, mas eu denuncio e ela não faz nada. Eu sei, eu já conversei com ela e ela não faz nada. Gosta de apanhar. Ninguém gosta de Ninguém apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Né? Essa frase que é muito dita, ah, isso gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Uma mulher, ela não vai viver com um homem para ser vítima de violência. A mulher, ela cria o príncipe encantado. Uhum. Né? A gente é criada é, ouvindo historinhas de que vai ter um príncipe num cavalo branco do seu cabelo loiro, esvoaçante, que vai salvar... E é, e é bem isso que maio, a maioria das mulheres procura, uhum. né? E quando se depara com um agressor, com a violência dentro de casa, ela é muito mais chocante. Para quem está sofrendo, você está num bar, você leva um empurrão, você estava você num ambiente, você levou um empurrão de um estranho. Você está em casa, você leva um empurrão da pessoa que você gosta, que você quer conviver, o, a consequência na vida é bem diferente. Bem maior. É. É, mas a, a, as dicas assim, que a senhora pudesse dar, porque às vezes você acaba tentando ajudar de uma forma ou de outra, ou às vezes você nem consegue enxergar, porque a mulher que é vítima de uma agressão, que é vítima de uma relação abusiva, ela dá sinais, não dá, doutora? Uhum. A relação em si dá sinal, a mulher dá sinal. Ela se tranca, ela deixa de conversar com as amigas, ela, ela não sai mais, se ela sair, ela não sai mais. E assim... Existe o 180, que a pessoa pode fazer uma denúncia, é o número do Governo Federal. Existe um 97, é o 197, é o da Polícia Civil, que são números que você pode fazer uma denúncia anônima. E é, tem também o, o 190. No caso daquela moça do Paraná, o eficiente teria sido ligar para o 190. Né, fazer um, um, dar um telefonema para 190, porque eu, eu, eu, eu calculei ali, um, o, o pouco que eu assisti, eu calculei que no mínimo foram 30 minutos de, de agressão, aquela parte do, do, da garagem e depois lá em cima onde disseram que ela passou cerca de 15 minutos uhum. pedindo socorro. Antes de ser encontrada, né? Antes Uma... de ser jogada de pela jogada janela, ali. né? De cair. É. É. Se tivessem chamada a polícia militar, ali se evitaria um feminicídio, né? E aí diz, mas e se ela não quisesse denunciar? Ali foi Essa uma, é uma lesão muito, corporal. muito recorrente também, né? É, ali foi uma lesão corporal. Ah, mas e se ela disser que não ocorreu? E as câmeras? Sim. Ali tinha prova. Ali era muito fácil de denunciar, porque ali tinha todas própria as provas. A testemunha, né? O depoimento de uma testemunha já... Também resolve, é muito bom, mas naquele caso específico, tinha... As provas eram muito mais, Tinha né, todas robustas, as provas né? é de agressão. Se ela dissesse que não vou denunciar ou não vou fazer o exame de corpo de delito, tinha as provas da, da agressão física ali. Uhum. A lesão corporal estava caracterizada. Ela podia não denunciar uma ameaça, porque ameaça só se procede se a vítima denuncia, mas a agressão física, não. Estava ali e qualquer pessoa poderia denunciar. Eu tenho casos na delegacia que eu, há denúncia, às vezes, da mãe, é, de uma irmã, de ameaça. E quando chega na delegacia, cárcere privado, não, não é verdade, eu não estou não aqui, eu saí, eu nega. Nesse caso, se eu não tenho prova e por conta da ameaça só se proceder mediante representação, realmente eu não posso fazer o processo. Mas o agressor, ele sabe... Eu já fui denunciado. Então, se alguma coisa acontece de mais grave com aquela mulher... Ele sabe de alguma forma, chega tá até registrado. ele, né? Exato. Tá registrado, Exato. Está registrado. Outra pergunta, uma dúvida que eu acho que é muito recorrente também, quando a gente trata da questão da denúncia é, e da procura pela ajuda da mulher que sofre agressão, é a questão do, do boletim de ocorrência. Que muitos hum. falavam antes, ah, ela deu entrada, mas depois retirou a denúncia. <coughs> Como que, que é esse, esse cenário hoje? A lei Maria da Penha não permite... Mas ela chega na delegacia. Se ela me diz que quer representar, no boletim de ocorrência eu já coloco ao final que ela quer representar. E se ela pede medida protetiva ali, a gente já está encaminhando online. Quando eu termino de atender, a gente encaminha para a justiça. Está feito. Se não ela chegar como na atrás. porta e disser eu desisti, eu já não tenho mais como fazer nada. Está no sistema. Isso é um o boletim avanço, é né? eletrônico. Porque muitas mulheres voltavam mediante é. ameaças, né? Voltava à delegacia porque me Eu soube que você foi lá, quer que você vá lá e resolva. Nós que... tivemos um caso agora uns dois meses, que a moça foi na delegacia é, dizendo que queria desistir. Queria desistir, não sei o que, e a delegada que atendeu percebeu que ela estava triste. Aí começou insistindo, Conversaram. aí ela disse, não, é que ele está lá na esquina. Nossa senhora. Ele me ameaçou e está lá na esquina. Aí os meninos correram, os agentes trouxeram ele pra delegacia e a gente prendeu em flagrante. Ele Melhor tava, que a encomenda, viu? Foi. Ele tava na esquina. Foi Levou ela para ela desistir. Então, isso era muito comum. Hoje mesmo existindo, a gente esclarece. Olha, você veio aqui, você vai fazer uma declaração, mas, você, mas a gente não pode é, arquivar aqui na delegacia. Não adianta você desistir. Uhum. As, quando ela insiste, a gente faz a declaração dela dizendo que voltou... Para o marido, que não quer mais, a gente bota, mas a gente bota que ela foi esclarecida e que não pode retirar. Certo, doutora. Em relação às medidas protetivas, a senhora mesmo falou aí que são adotadas diversas medidas. Uh, quais são as principais? O atualmente? afastamento do agressor de casa e o afastamento do agressor da vítima. Ele não pode manter contato com ela por nenhum meio. Às vezes essa vítima ela não, não mora com o agressor, não é namorada, nunca tiveram uma convivência sob o mesmo teto. Mas ele não pode manter contato com ela por rede social, ele não pode telefonar, ele não pode se aproximar. E a questão da retirada do agressor da residência, independente se ele é o dono da casa, como é que fica essa situação? Porque muito se falava assim, ah, ela não, eu não saio de casa porque eu não tenho para onde ir. Como hum. é que existe um acolhimento à mulher? Como, é, como que se trata Bem, essa questão? Bem, em alguns casos, casos mais extremos, a gente tem a casa-abrigo. Né? Que a gente Sim. retira a mulher da casa com os filhos e coloca na casa-abrigo, que, que é um, um, uma casa do governo do estado. Mas são casos extremos. A medida protetiva ela já serve para retirar esse agressor de dentro de casa. Uhum. Certo? Mas tem casos extremos. É, chega lá uma mulher que o, o cara responde por três, quatro, cinco crimes. O que é um descumprimento de medida protetiva, esse é o nosso receio. Uhum. Não que não seja um outro crime, mas para uma pessoa que já responde por latrocínio, que já responde por... Por tráfico de drogas e, e por aí vai, a gente tem medo que essa mulher seja posta. Então, em casos extremos, ela vai para casa-abrigo. Outros casos, a gente entrega o SOS, Mulher Protegida. Como é que né? funciona esse, esse aplicativo? É bem interessante, inclusive, né? É, o SOS é, a partiu a partir daquele que tem em outros estados, chama Botão do Pânico, foi aproveitada a ideia e foi feito o SOS aqui. Ele, ele, a mulher fica cadastrada. No, na polícia militar, com endereço, nome, o nome do agressor, é, os dados necessários. É feito um cadastro daquela mulher, ela passa em média dois meses podendo ser prorrogada esse período com aquele aparelho. É um aparelho celular, normal, é, que nós temos, comum. E se ela, ela tem, são três botões, um verde, um amarelo e um vermelho. Todos os dias ela aperta o verde só para dizer, estou viva, estou tá, tá bem. bem, né? É. O amarelo, ela aperta se ele tiver perturbando de alguma forma, ela tivesse se sentindo é, com medo. Uhum. E o vermelho é, ele está aqui na minha porta. Estou dando um exemplo. Sim. Ele está aqui na minha porta. Então, a viatura que estiver mais próxima vai até a casa dessa vítima. E entra em contato com ela, porque a, a polícia já tem o número do telefone dela. Uhum. Então, já entra em contato. Dona fulana aí vai a viatura que estiver mais próxima para a casa dela. Então, isso reduz o tempo de chegada da polícia nessa casa. Uhum. Além do SOS Mulher, tem também a questão da Honda, né? que acaba também auxiliando também. Essas, essas mulheres. Outras mulheres que têm pedido de medida protetiva, o SOS a gente só entrega a mulheres que têm um inquérito. É entregue na delegacia, é uma avaliação nossa da polícia para entregar esse SOS. O, o Honda é, é um um projeto é a guarda municipal, tem assistente social, tem, tem advogada. É toda uma equipe, tem né? Tem uma equipe multidisciplinar que avalia os casos na vara da violência doméstica, já já é quando já está lá, quando já foi deferida a medida, e a, avaliando alguns casos, entra em contato com a mulher e aquelas que quiserem, a Ronda vai estar tá passando na casa dela periodicamente para acompanhar se o agressor não está se aproximando. E muito eles bacana. podem também é, fazer a condução do agressor, se por acaso encontrar na porta... É caminho, é, né? É. Para a, a vítima, de fato. Isso. Doutora, olha, eu queria agradecer a sua participação, a conversa está muito boa, muito esclarecedora. <risos> e eu queria que a senhora deixasse agora no finalzinho do Ela Com Elas, os contatos é, para que a mulher, caso é, esteja vivendo uma situação é, de violência em casa, ou você que conhece alguém que passa por uma, uma situação de violência, para que você entre em contato e que a gente possa salvar vidas, né? Porque realmente é isso que a gente pode fazer. É ajudar o próximo? Fica à vontade, Doura. Bem, é, a mulher, ela, ela pode e deve procurar a delegacia da mulher. O telefone da, da Adena Norte é o 3218-5316, o da ADA Sul é 3218-5262. Mas aí ela tem que é, comparecer para fazer essa denúncia, para que a gente possa atendê-la, e fazer os encaminhamentos que for necessário. Num caso de agressão acontecendo, tanto a mulher quanto um vizinho que escuta, pode chamar o 190. Tem o 197 e o 180 que são para denúncias, pode ser feito pela própria vítima ou até uma denúncia anônima, que chega até a delegacia e nós vamos investigar, só que aí já chega com um certo tempo, né não chega imediatamente. Sim. Então, no caso, o imediatamente é o 190. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada para você que está aí, na semana que vem tem mais um Ela com Ela super especial. Você se inscreve na TV do Gordinho e fique ligado em tudo o que acontece por aqui. Até mais!